O assunto hoje é assédio moral no trabalho, violência que também está ligada às questões de raça e gênero. Aqui no estúdio nós recebemos o psicólogo, mestre em educação e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Maérisson Neves. Professor, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui no nosso estúdio. Olá, Virgida, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto que é de alta relevância social. O assédio moral é um tipo de violência? E como identificar? É violência? É, o assédio moral é uma violência, uh, acho que essa é uma das palavras que mais sintetizam, e é uma violência que se manifesta de diversos aspectos. E quando a gente está falando no contexto do trabalho, pode ser por humilhações continuadas, pode ser por constrangimentos continuados, terror psicológico, assim como pode ser também com tratar a pessoa de uma forma como se ela não tivesse valor ou ignorar propositalmente a pessoa, o que ela tem a dizer, as suas contribuições, trocá-la de ambiente de trabalho como forma de punição, e colocar ela em uma atividade aquém de suas capacidades de, de, e potencialidades, como uma forma de humilhação constante e frequente. Existem muitos formatos que podem acontecer na situação de trabalho que se caracteriza como assédio moral, mas, em geral, envolve uma violência que impõe ao sujeito constrangimentos, terror psicológico, humilhações, ou ao contrário é retirar dele a possibilidade de encontrar sentido no trabalho a partir de deixá-lo de canto fazendo qualquer coisa que que não seja de sua aptidão de sua competência inclusive da função para a qual ele foi é, selecionado são várias formas de assédio moral mas que estruturalmente estão relacionados a uma violência né ah, os, os conceitos clássicos vão falar que se baseia numa relação hierárquica né do chefe sobre o, o, a pessoa hierarquicamente numa posição inferior, mas é, a, as posições mais contemporâneas vão tentar dizer que a hierarquia não necessariamente seja algo é, tão marcante e que nem sempre é apenas uma relação de uma pessoa-chefe sobre o funcionário, e aí começa a surgir o conceito de assédio moral organizacional. Agora, existe é, um aspecto histórico, uma origem para o assédio moral? O assédio moral, na... na falando assim, de uma forma bem ampla, sem uma preocupação muito categórica, ele está dentro, à medida em que o trabalho se torna um trabalho alienador. Então, as histórias do assédio moral estão tá no momento em que a humanidade começa a configurar relações sociais de produção da vida é, a partir de formas alienadas. O que seriam formas alienadas? Seriam relações de trabalho cujo, cuja centralidade não está... No, no desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando, e sim um objetivo externo à própria necessidade humana. A gente pode te falar que o assédio moral está intrinsecamente relacionado à produção das desigualdades sociais entre os seres humanos na produção da própria vida, que na sociabilidade que a gente vive hoje, sociabilidade capitalista, enfim, outras denominações que se possa dar, mas é que são processos de trabalho que estão pautados numa lógica de acumulação de valor e de lucratividade que muitas vezes não respeita as normas humanas, as necessidades humanas do trabalhador, por um lado, e por outro lado você vai ter, que eu acho que, que congrega e que se junta, que são relações sociais marcadas por uma violência estrutural, por desigualdades estruturais. Professor Maelson, Uh, por quê? pesquisas mostram que as mulheres, elas vivenciam um o assédio moral diferente do homem? Por que, que isso acontece? Então, entra dentro do que eu estou chamando da, das desigualdades estruturais, né? Uh, a gente vive numa sociabilidade patriarcal, em que as mulheres elas ocupam, seja o status social, seja a, o prestígio e a, a, as relações que se estabelecem, de desigualdades de gênero, digamos assim. Né? Uh, de forma sintética, a gente vai chamar isso de patriarcado. Uh, que De certa forma, então, muitas vezes o que nós chamamos de assédio moral no trabalho é apenas uma forma que se realiza ali naquela situação concreta de um processo mais amplo que é o machismo, né? a objetificação da mulher, seja enquanto um objeto sexual, que é quando se, se mistura o assédio moral com o assédio sexual, seja mesmo, aí no caso da, do assédio moral sobre as mulheres, de tratá-las como seres inferiores aos homens, seres é, de, que, que precisariam ser tuteladas, digamos assim, numa relação hierárquica entre o homem e a mulher. É, essas relações desiguais de gênero, elas podem ser desencadeadoras e naturalizadoras, digamos assim, de relações desiguais no trabalho que podem se configurar como assédio moral. E é importante dizer que essas desigualdades de gênero, que vão implicar nas desigualdades e na violência contra a mulher no trabalho, seja, por por exemplo, o que a gente chamou dessas constantes humilhações, né? tratá-la como se ela não tivesse a competência que ela tem, ela não é ouvida, ela precisa, de certa forma, é, se esforçar muito mais para que a sua voz seja ouvida, seja reconhecida. E muitas vezes não é o próprio assédio sexual em que se insinua a, a, a atender determinada solicitação em troca de favores, insinuações de, de uma relação uh, afetiva, sexual contra a vontade dela no espaço de trabalho. Essas situações se misturam, mas de certa forma tem como consequência o silenciamento de um sujeito, tratar o sujeito numa condição de objeto e não é, de, de ser humano de igual para igual, com dignidade humana. O assédio moral, ele também está ligado à questão racial, à discriminação racial? Sim, é, eu discuto essa questão. A gente fala de assédio moral, a gente fala de bullying, todas essas violências que ocorrem no âmbito das relações sociais dentro de instituições, dentro de organizações, às vezes a gente dá um nome para elas que não nos ajudam a entender uma dimensão estrutural mais ampla. Né? O bullying e o assédio moral, muitas vezes, podem ser formas de racismo. É, a partir do momento que a gente está numa sociedade que não só objetifica as mulheres como seres objetos sexuais ou seres inferiores, uh, ou de menor prestígio, né? O que não deveriam estar ali no espaço de trabalho, no lugar dela em casa. Várias coisas aí que não dá para aprofundar muito. E na condição racial? em que historicamente nós vivemos numa sociedade, a formação social brasileira, racista, um racismo institucional e um racismo estrutural, em que as pessoas negras são tratadas com numa condição subhumana, de uma humanidade subalterna, uh, de certa forma, com menor prestígio em relação às pessoas brancas. Então essas essa violência de uma pessoa sobre uma pessoa branca sobre uma pessoa negra ou em, de certa forma qualquer tipo de pessoa que trate uma pessoa negra com violência, de uma forma objetificada, sem respeitar a sua dignidade humana, pode ser que o racismo esteja por detrás. Isso é pouco explorado, inclusive nos estudos de assédio moral, mas recentemente alguns autores têm chamado a atenção para isso. Com relação às doenças que podem ser causadas pelo assédio moral, existe uma lista? É possível dizer que o assédio ele causa doenças no trabalhador? Sim, a gente pode falar então que muitos casos de adoecimento, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros transtornos psicológicos, que inclusive têm sido crescentes causas de afastamento do trabalho, sejam um sintoma, uma manifestação do assédio moral. A gente tende a olhar a doença como uma coisa individual, interna, subjetiva, sobretudo o, as, doenças, as chamadas doenças mentais, o sofrimento psicológico, mas eles podem ser uma expressão, uma culminância de uma série de violências que o sujeito sofreu ao longo do processo de trabalho e que chega um momento em que ele não dá conta, ele não dá conta de sustentar esses processos violentos e, sobretudo, quando se trata do assédio moral, da violência, de ser tratado como uma pessoa uh, sem a dignidade que ela merece, ser tratada como um objeto, como uma pessoa sem valor, isso impacta muito a própria autopercepção vai distorcendo a própria autoestima desse sujeito, uma, uma auto-percepção de si, uma autoconfiança. O tempo todo, se eu vou dando sinais para a pessoa de que ela é incompetente, de que ela não dá conta, de que tudo que ela faz é errado, é, eu dou, vou dando uma série de sinais negativos que não não leva em consideração o reconhecimento dela enquanto um sujeito digno de um tratamento humano, isso tem implicações que pode desencadear, não é uma relação direta, mas se ela não tiver um suporte social, não tiver outras formas de enfrentar isso, ela vai definhando, vai se isolando, e aí a gente tem depressão, tem ansiedade, tem transtorno do pânico. Mas não é uma produção subjetiva, não é apenas da ordem do biológico. Você tem esses processos sociais desencadeadores desse sofrimento. Posso até dar um exemplo, rapidamente, eu até vi um procurador do trabalho citando de uma trabalhadora que trabalhava no caixa e que todas as vezes que ela precisava ir ao banheiro, ela tinha que pressionar uma luz vermelha e aí ficava cronometrando o tempo que ela precisava ir ao banheiro. E essa trabalhadora desencadeou uma infecção urinária, pelo, porque ela evitava ir ao banheiro para não passar por esse constrangimento de avisar o tempo todo que ela precisasse ir para o banheiro. Veja, essa infecção é um fenômeno biológico, ocasionado pela retenção da urina e tudo mais e tal. Mas tem um processo social por detrás. Se ela não passasse por essas humilhações... O resultado final, que é a infecção urinária, não se estabeleceria. Eu uso isso como metáfora para a gente entender como é que a depressão, apesar de a gente pensar que é da ordem do subjetivo, é assim, é um sofrimento da pessoa, ela pode ser o resultado de uma construção de constrangimentos e violências dentro de um processo de trabalho adoecedor. E não precisa ser assim, né? A gente vê uh, o assédio moral presente em qualquer instituição, né? No, o assédio moral não tem uma cara, não tem uma identidade. Mas nesse caso específico, existe uma saída, uma solução, medidas? O que pode ser feito para acabar ou tentar diminuir? Então, eu, eu costumo pensar a, a, as estratégias de enfrentamento ao sofrimento no trabalho e, sobretudo, ao assédio moral em três níveis, digamos assim. Em primeiro lugar, o, o assédio moral, enquanto uma expressão de uma estruturação social de violência implica um compromisso de todos nós, seres humanos, em construir uma sociabilidade pautada em relações de não violência. Então, não precisa ser no trabalho, essa dimensão mais estrutural é o modo como a sociedade se educa a construir relações não violentas, a fugir da barbárie. A gente vive um momento histórico, inclusive, em que essa reflexão sobre como construir um, relações sociais não violentas, ela é punjante Cada vez mais você tem um conflito entre aqueles que querem discutir gênero, aqueles que querem discutir racismo, aqueles que querem discutir a desigualdade social, por um lado, e aqueles que querem ignorar esse debate. A gente está num, numa encruzilhada do tempo histórico em que esses projetos civilizacionais da barbárie, ou de um crescimento na construção de uma sociedade mais justa e não violenta, inclusiva, da diversidade humana, se coloque. Esses projetos estão em disputa a depender de para onde penderá os rumos sociais, o processo educativo mais amplo. Você tem, então, essa solução enquanto uma tarefa da humanidade, uma tarefa dos brasileiros, dos matogrossenses, dos cuiabanos, de, no cotidiano, nós questionarmos as violências que, às vezes, nós reproduzimos sem observar. No âmbito organizacional há também medidas de, de, se, de se prevenir o assédio moral, a violência e o adoecimento que é, é criar espaços de fortalecimento dos coletivos de trabalho, criar espaços de valorização do trabalhador por um lado e, por outro lado, mecanismos de não silenciamento. A ouvidoria tem um papel importante, a instituição não esconder, não jogar para debaixo do tapete, ela tomar medidas pedagógicas, mas que também sirvam como sinalizar. Precisa ficar muito explícito na cultura organizacional que não se tolera assediadores, que não se tolera assédio. O assediador ele não precisa se sentir à vontade é, de que se ele for se ele cometer assédio, isso não terá consequência nenhuma, a instituição precisa transmitir uma mensagem, uma cultura organizacional é, de não tolerância ao assédio, né? é, em primeiro lugar. E depois, a, a, as saídas individuais, em geral, quando o trabalhador adoece, ele acha que o adoecimento é dele próprio, ele não consegue ver essa relação toda que a gente está discutindo, as saídas são tomar medicamento psicotrópico, procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, essas saídas, elas ajudam a atenuar um sofrimento agudo. Mas uma perspectiva de prevenção desse adoecimento, de não precisar chegar nesse grau de, de, de sofrimento, é cada vez mais o fortalecimento dos coletivos de trabalho, de ter relações, ter pessoas dentro do processo de trabalho, suportes sociais, redes sociais de apoio, que ela possa recorrer no momento em que ela estiver sofrendo esse tipo de violência. Não silenciar, não não ficar calada. E existe uma ferramenta que, sobretudo, ela é fundamental em qualquer espaço de trabalho. É, é muito importante a gente defendê-la sempre que é o sindicato. Às vezes eu não tenho condições de confrontar a minha chefia por, por essas relações hierárquicas, ou, ou mesmo que não seja uma relação hierárquica, mas a fragilidade psicológica torna difícil eu eu confrontar a situação. Então quando você tem um sindicato, quando você tem um coletivo de trabalho que acolhe em primeiro lugar a sua dor, a sua queixa, te dá conselhos, faz com que você veja as coisas que você não está em condições emocionais de observar, isso cria um espaço potente de acolhimento por um lado e de defesa para deixar claro dentro daquele ambiente assediador que o sujeito não está sozinho, sobretudo não se sentir sozinho. Professor, muito obrigada pela participação aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o tema e ficamos à disposição para conversar sempre sobre isso. Muito obrigada. Hoje nós falamos sobre um caso muito sério, nós falamos sobre assédio moral no trabalho. Nós conversamos com o um doutor em saúde coletiva, psicólogo, mestre em educação, professor da UFMT Maelson Neves.